Olá meus amigos, eu sou o Barra Mully e essa é a minha análise do jogo em acesso antecipado Risk of Rain 2. Por se tratar de um jogo em acesso antecipado, é possível que algumas coisas que eu fale aqui mudem com o passar do desenvolvimento do jogo, mas vamos lá. Risk of Rain 2 é um jogo 3D de ação em terceira pessoa. Nele, você controla um de vários personagens e deve sobreviver a hordas de criaturas de um planeta desconhecido. O jogo pode ser jogado sozinho ou com amigos pela internet. O jogo também possui suporte a mods, que podem mudar drasticamente a jogabilidade do jogo. Mas nesse vídeo vamos falar da versão original do jogo. Risk of Rain 2 é um jogo recheado de ação e jogabilidade frenética, sendo uma experiência diferente para cada jogador. O jogo está sendo desenvolvido pela Hopu Games, e é a continuação do jogo Risk of Rain of Frame 2 é praticamente uma evolução do primeiro jogo. Ele evoluiu de um jogo de ação 2D para um jogo de ação 3D. O conceito do jogo é avançar pelos níveis, por portais, coletando dinheiro, comprando itens e sobrevivendo a dezenas de inimigos que vão aparecendo conforme você avança. Por enquanto, pelo menos na data de publicação desse vídeo, não há um chefe final, ou nível final, há, ah, no entanto, ciclos, ou seja, assim que você atingir determinado nível, o jogo volta para a fase inicial, mas continuando na dificuldade em que você parou, assim você pode jogar indefinidamente o jogo, ficando cada vez mais difícil. O legal de Risk of Rain 2 é seu estilo roguelike, em que cada novo nível, os itens que estarão nas caixas serão aleatórios, logo, cada experiência de jogo é única. Os gráficos do jogo não são aqueles gráficos ultra-realista que as grandes empresas de jogos costumam aplicar em seus títulos. Os gráficos são simples, típicos de um estúdio indie, porém, não são ruins, de forma alguma. Os gráficos 3D que parecem desenhos dão um certo charme ao jogo, traduzindo bem o charme em pixels do primeiro jogo, Risk of Rain. Os gráficos também ajudam os computadores mais antigos, sem precisar de uma super máquina para rodar o jogo. Ainda assim, conforme a dificuldade aumenta, também aumenta a quantidade de efeitos no jogo, já que os inimigos especiais começam a aparecer, aumentando a quantidade de partículas na tela. Isso pode fazer até computadores mais atuais gargalarem quando há muita coisa acontecendo na tela. Como a trilha sonora criada pelo mesmo compositor do primeiro jogo, a música em Risk of Rain se adequa bem ao ambiente em que o jogo se passa, criando tensão nos momentos certos e dando um tom para cada nível. E apesar de não haver falas ou qualquer diálogo, você pode sentir que há um mundo próprio ali transmitindo bem a situação em que você se encontra. A jogabilidade é uma cópia da primeira versão, porém adaptada para um ambiente 3D, salvo em algumas diferenças. Quem jogou o primeiro jogo vai perceber que é relativamente a mesma coisa, mas isso não tira diversão. O jogo conta com diversos personagens jogáveis, cada um com suas próprias habilidades e estilo de jogo. Você deve jogar pelo menos uma vez com cada personagem para encontrar o seu favorito, o que mais satisfaz seu gosto, no meu caso eu acho o mercenário cenário mais divertido de se jogar. Alguns personagens são mais simples, outros mais complicados, alguns mais divertidos, outros mais monótonos. O começo do jogo pode ser um pouco lento para jogadores que já jogam há algum tempo, mas conforme a dificuldade aumenta, o jogo se torna mais frenético e desafiador, às vezes até frustrante. Erros, erros, pode ser, erros, podem, ser erros podem ser cometidos, e se você morrer, todo aquele progresso de jogo é perdido. Já que se trata de um roguelike, não há save games, então cada jogada é única. O jogo possui duas categorias de dificuldades distintas. A dificuldade inicial, sendo ela o chuvisco, a mais fácil, tempestade, seria o modo normal, e monção, que seria a dificuldade inicial difícil. A outra categoria de dificuldade é a dificuldade por tempo de jogo, ou seja, o jogo vai ficando cada vez mais difícil e com melhores recompensas ao passar o tempo de jogo. Essas categorias de dificuldade são perfeitas, pois os jogadores novos podem optar pela dificuldade mais fácil e aprender o jogo de maneira agradável e divertida, podendo obter tudo o que o jogo tem a oferecer. E os jogadores mais experientes podem iniciar o jogo na dificuldade mais difícil. Assim, tendo um desafio eletrizante, sendo a dificuldade mais difícil a é indicada para uma verdadeira experiência de Risk of Rain 2. O jogo possui diversos itens para ajudar na sua jornada. Cada item tem uma habilidade própria e pode ser acumulado para efeitos mais fortes. Por exemplo, a pena Ropu, quando acumulada duas vezes, permite ao jogador 2 pulos extras. Assim, se você acumular 10 penas, você tem 10 pulos extras. Outros itens quando acumulados se tornam extremamente poderosos. No jogo também há o modo multiplayer, eu não vou entrar em detalhes porque não joguei muito multiplayer por causa do lag, já que não há muitos hosts pela região, porém o multiplayer deve ser divertidíssimo de se jogar com algum amigo, já que a dificuldade aumenta de acordo com a quantidade de jogadores. O modo desafio prismático é o modo de jogo em que os jogadores competem um contra o outro em zerar o ciclo de estágio em menos tempo, nesse modo o mapa será igual para todos que tentarem. Ou seja, os itens estarão posicionados nos mesmos lugares, tendo os mesmos inimigos dando respawn. Nesse modo de jogo, os itens aparecerão nos mesmos locais, assim como os inimigos. Por se tratar de um jogo roguelike, o jogador sempre terá uma experiência nova. E adicionando a quantidade de personagens jogáveis, itens, multiplayer, desafios prismáticos, é bem possível que você tenha mais de 100 horas de jogo. Eu mesmo, enquanto filmava esse vídeo, tinha 47 horas de jogo e ainda nem desbloqueei todos os itens. E melhor ainda, a Ropu ainda está desenvolvendo o jogo. Com uma previsão de lançamento para outono de 2020, Risk of Rain 2 ainda terá dezenas de novos itens, novos níveis, níveis secretos e novos personagens. É o que mostra essa imagem. Então, para um jogo indie, ele é uma joia a ser polida. Pode ter certeza que você vai se divertir bastante jogando. Conclusão. Risk of Rain 2 é um jogo recheado de ação e aventura que recompensa o jogador por explorar e ter determinação. Cada jogada será diferenciada e pode proporcionar momentos únicos. Ainda há alguns bugs, mas nada que seja decepcionante ou que quebre o jogo. Na verdade, alguns até são cômicos e legais. Serão horas e horas de jogo e muito mais assim que o jogo for lançado em 2020. Essa foi minha análise de Risk of Rain 2. Se gostaram, deixe aquele like, se inscrevam no canal. Pretendo fazer novas análises no futuro. Eu sou o Barra Mole e estou terminando a transmissão. Fui!